Pô, aí se cogumelo aqui é maneiro também, porra. Não sei, meu. E rapaz, tem que porra um lolau todo da desgraça. Virou Ai, caraca! Olha que pariu!